Boa tarde, meninos. Ora bem, vamos recordar os conhecimentos das aulas anteriores e já aprendemos na primeira aula as cores primárias e sabemos quais são amarelo, o azul e o vermelho. Depois, então, meninos, vimos também... Na aula a seguir falámos das cores secundárias e dissemos que as cores secundárias se formavam juntando uma cor primária com outra cor primária e aí temos, por exemplo, o amarelo que juntámos com o azul e deu-nos estas duas cores primárias, deram-nos uma cor secundária que foi o verde. Vamos ver então como é que isto se passou, portanto, o amarelo e o azul e deu o verde, vamos fazer a experiência novamente para relembrar a aula anterior. Amarelo, e temos de pôr mais amarelo, pôr mais, mais, e o azul, juntando aqui com o azul, para ficar verde. Ora, aí está. Pronto, e aqui temos o verde. Ora bem, então agora vamos ver as cores terciárias, depois de termos visto as cores primárias, as cores secundárias, vem então as cores terciárias. E as cores terciárias obtém-se juntando uma cor primária com uma cor secundária. Neste caso, o exemplo que temos de cor primária é o amarelo e de cor secundária o verde. Pronto. Vamos então ver qual é a cor terciária que obtemos juntando estas duas. Ponto amarelo. juntar esta cor primária, amarelo, e vamos juntar uma cor secundária, o verde. A cor secundária verde, como vimos anteriormente, resultou da mistura do amarelo com o azul. E agora vamos ver a cor terciária que resulta do amarelo com o verde. Ora bem, aqui temos, e aqui percebe-se bem neste exemplo, amarelo com verde dá o verde amarelado que é o que conseguimos aqui nesta experiência deste Godez e aqui temos uma cor, o exemplo de uma cor terciária.